porque se você crer que ele é, que ele é capaz, você vai conquistá-lo, conquistar o seu objetivo, conquistar o seu bem maior, conquistar o seu milagre, o seu sobrenatural, através da fé, através da oração. Nós conquistamos, alcançamos o sobrenatural através da oração, através da fé. Não é porque somos bonzinhos, não somos merecedores de nada da parte do Senhor. Mas estamos na presença de Deus e alcançamos o milagre por mero né, misericórdia de Deus. Que nós alcançamos o sobrenatural do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é o um momento que eu costumo dizer, o um momento da oração, o um momento do milagre. Porque só recebe aqueles que precisam de milagre. E quer alcançar o milagre da parte do Senhor. Então é só pedir ao Senhor e Deus com certeza vai operar o grande milagre em cada vida. E vai conceder o sobrenatural daquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Porque nosso Deus, ele é fiel. Aleluia. Né? Vou colocar isso aqui para ficar melhor. Eu tenho o retorno da minha voz, fica bem melhor. Saber como está pegando lá fora. Como que os irmãos estão me ouvindo, que às vezes parece um pouco baixo, mas está bem no controle. Vamos falar com Deus. Pai celestial, Deus Eterno, Deus Vivo, Deus Maravilhoso, graças a Ti, Senhor, por este momento de milagre. Te agradeço por este momento de vitória. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por mais um momento, Senhor, de grande privilégio. Privilégio esse, Senhor, meu Deus, concedido por nós, pelo Teu Espírito Santo. Graças a ti, Senhor, por cada vida que o Senhor tem separado para ser abençoado através da oração, através da súplica. Senhor, eu agradeço a ti, Senhor, por aqueles que alcançam o detiro sobrenatural, por aqueles, meu Pai, que alcançam, Senhor, as suas promessas através da sua fé. Jesus, se tem alguém que está neste momento orando comigo, que não crê, no seu objetivo, no seu bem maior. Não crê, porque acha que é pequeno, acha que é insignificante. Eu estou aqui para dizer que, através da minha fé, eu creio que essa pessoa vai alcançar o sobrenatural, através da minha fé. E eu estou aqui, Jesus, para dar, Senhor meu Deus, neste momento, a minha palavra no sentido espiritual, para ajudar essas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego diante de Ti, e eu sei que o Senhor é fiel. Sei que o Senhor é poderoso para abençoar, para entrar com providência nas causas que estão perdidas. Aos olhos humanos, não tem saída, não tem solução, mas para Ti há saída e há solução, porque o Senhor não falha, o Senhor não chega atrasado, o Senhor é Deus invencível nas batalhas. E eu o entrego nas tuas mãos. Paizinho querido, tu és poderoso para livrar, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para fechar sepulturas, é poderoso para curar enfermidades. E eu entrego nas tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Visita, Senhor, neste momento necessitado, aqueles que sofrem, aqueles que, Senhor, meu Deus, precisam de um milagre. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, porque eu sei que o Senhor é vivo, sei que o Senhor é poder, sei que o Senhor é aquele que atende, aqueles que clamam a ti, o Senhor é aquele que socorre nesse estado. O Senhor é aquele, meu Pai, que pode, neste momento, Senhor, entrar com providência nesta casa, nesta família, na vida deste homem, desta irmã, deste moço. Senhor, meu Deus, visita neste momento este irmão. Senhor, meu Pai, vai trabalhando, Senhor, tratando no seu coração, na sua mente, para que ele conceda o grande milagre sobre a sua família, a sua casa. Deus, tu és aquele que abre portas onde nem parede tem. Tu és aquele que, Senhor, meu Deus, opera milagres sobrenaturais. E eu entrego nas tuas mãos. Dá vitória, Senhor, nessas vidas. Entra com providência nesta casa. Entra com providência, Senhor, meu Deus, neste lar. Entra com providência, Senhor, na saúde desta irmã, que aos olhos humanos, Senhor, parece não ter mais saída, não ter jeito. Aos olhos, meu pai, de muitas pessoas, parece não, não conseguir alcançar o milagre, porque a causa parece difícil, mas, Senhor... Não é impossível quando nós cremos no seu poder. Não é impossível quando nós determinamos a nossa vitória, como nós corremos para ti. Porque a tua palavra diz que o justo corre para ti e está seguro. E eu corro para ti, Senhor, e sei que o Senhor é fiel para operar o grande milagre. Sei que o Senhor é aquele que pode manifestar, Senhor, a tua graça. Deus, eu entrego diante de ti, Senhor, visita neste momento, Senhor, esta pessoa que se encontra, meu Pai, intercedendo em favor de alguém. Eu não sei quem é a pessoa que ela está intercedendo, mas eu sei que o Senhor é poderoso, meu Pai, para abençoar que essas vidas possam alcançar, Senhor. Meu Deus, o um milagre. Milagre esse que só o Senhor pode fazer. Milagre esse, Senhor, alcançado pelo teu poder. Só o Senhor pode abençoar a vida, só o Senhor pode manifestar a tua graça, a tua glória, a tua virtude. Só o Senhor pode, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, estender as suas mãos fortes e arrancar, Senhor, meu Deus, a enfermidade que tem assolado essa vida. Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, esta nação. Eu apresento a ti esta cidade, eu apresento a ti, Senhor, meu Deus, esta vida. Que ora comigo confessa, Senhor, dá vitória, opera milagre, Senhor. Visita neste momento, Senhor, a nossa contadora Ivone, Senhor meu Deus, Tu és aquele que conhece, Senhor, e que está passando sobre a sua vida. Jesus, Tu és aquele que dá o basta, que dá, Senhor meu Pai, a paz na tormenta, de vitória a esta vida, Senhor, que tem ficado com medo. Jesus, esta pessoa que tem passado, Senhor, tem sofrido ameaços, que tem entrado em pânico, que tem, Senhor, passado por aflições, que tem, Senhor meu Deus, talvez neste momento de oração, ó Deus poderoso, essa pessoa tem sentido que frio, arrepio. Senhor, meu Deus, talvez sente mal, tonturas. Senhor, vai repreendendo toda a força ao contrário. Eu entrego nas tuas mãos fortes e peço a ti a providência. O Senhor é Deus de escape, é Deus de livramento, é Deus que desfaz a obra de feitiçaria e eu entrego nas tuas mãos, Jesus, da vitória a essas vidas, opera milagres, Senhor, e maravilhas, manifestando a sua graça, repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Paizinho, eu coloco diante de ti, em nome do seu filho Jesus, nós estamos aqui, nós corremos para ti neste momento, na certeza da vitória, na certeza Senhor, de que o Senhor está no controle, está no comando da nossa casa, da nossa vida, do nosso ministério, Senhor, meu Deus, apresenta apresentamos a ti, Senhor, aqueles que vão ser levantados, aqueles que vão ser, meu Deus, neste momento, eu apresento a ti aqueles que vão ser consagrados, meu Deus, paizinho querido, que o Senhor venha capacitá-los, levantá-los, prepará-los e dar dom, Senhor, espirituais às suas vidas, que eles possam alcançar o sobrenatural, Senhor, porque tu és Deus poderoso, que cumpre com a sua promessa, tu és cumpridor com os projetos. Senhor, meu Deus, vai abençoando, Senhor, esta vida, tu és poderoso para tirar, Senhor, do leito, para tirar da cadeira de rodas, para curar essa ferida que está aberta. Senhor, meu Deus, este osso que tem doído no frio, esta pessoa que tem passado assim, momentos terríveis de dores, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, dá vitória, meu Deus, opera milagres, manifesta, Senhor, a Tua graça, entra com providência, meu Pai, Jesus amado, visita aqueles que trabalham à noite, aqueles que trabalham, Senhor, meu Deus, pelas madrugadas, que são vigias, eu entrego diante de Ti, Jesus, Dá vitória, meu Deus, abençoa a sua casa, a sua família, guarde, Senhor. Bem sabemos, em vão guarda, Senhor, meu Deus, o sentinela. Senhor, mas quando nós queremos em ti, Senhor, sabemos que o Senhor é aquele que guarda a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, e eu coloco nas tuas mãos, Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Meu Deus, dando vitória, dando escape, dando livramento, sarando, curando enfermidades, levantando caído, levantando fraco. Senhor, toma pelas mãos, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, que são caluniados. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência nas suas vidas e opera milagres, meu Pai. Eu entrego a ti, Jesus. Opera, Senhor, maravilhosos maravilhas, Senhor, tu és o operador de maravilhas, meu pai, venha visitar, Senhor, venha tocar nos ossos, no nervo, venha, Senhor, meu pai, venha curar, Jesus, da pessoa que tem sentido dores, que tem Senhor, sofrido com os nervos, que tem sofrido, Senhor, com os músculos, que tem sentido dores nos ossos, Deus, tu és poderoso para operar milagres, eu sei, em quem tenho crido, e sei que o Senhor é Deus que sabe, é Deus que cura, é Deus que liberta, venha libertar esta vida, venha operar milagres, maravilha, Senhor, pelo teu poder, eu coloco nas tuas mãos, Jesus, esta pessoa que se encontra no leito, que não consegue comer sozinho, não consegue, Senhor meu Deus, se banhar sozinho, o Senhor é poderoso, meu Pai, para abençoar a sua casa, a sua vida. Senhor, dando saúde a esta pessoa que está para passar por uma cirurgia. Seja alcançada pelas suas mãos, Paizinho querido. Eu coloco diante de ti, Jesus, tu és aquele que livra, Senhor, da depressão. Entra com providência, meu Pai. Vai libertando esta pessoa, Senhor, da depressão. Porque tu és aquele que pode, Senhor, alcançar, Jesus amado, esta vida. Senhor, meu Deus, que está se sentindo decaída, triste, Senhor. Talvez, Senhor, meu Pai, com depressão, talvez oprimida. Talvez, meu Pai, neste momento, precisando, Senhor, de um grande milagre, de uma grande vitória, eu apresento nas tuas mãos, Jesus. E sei que tem crido, sei que tu és poderoso para abençoar, dar vitória, dar escape, dar livramentos e manifesta o Teu poder. Paizinho querido, eu entrego diante de Ti, Senhor. Visita nesta hora, Senhor, aqueles que estão, Senhor, encadeados, aqueles que estão algemados, aqueles que estão na solitária, aqueles que estão atrás das grades. Apresento a Ti, Senhor, vidas que se encontram, Senhor, neste momento ameaçadas de morte, que se encontram no meio das drogas. Senhor, tenha misericórdia. Liberta essas vidas, meu Pai, que se encontram, Senhor, abatidos, caídos, fracassados, Senhor, endividados, eu entrego diante de ti, Senhor. Dá vitória a essas vidas pelo teu poder santo. Paizinho querido, manifesta, Senhor, a tua graça. Enche, Senhor, do teu poder, Senhor, esta vida. Jesus amado, esta pessoa, meu Pai, que está orando comigo. Senhor Deus, abençoa ele, abençoa ela, Senhor. Dá vitória à sua família, à sua parentela, visita os filhos. O genro, as nora, visita, Senhor meu Pai, ó oh, Deus, aqueles que são parentes, Senhor meu Deus, os tios, primos, enfim, Senhor, toda a sua parentela, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, tu és o Deus de escape, tu és o Deus de livramento, o Senhor, é Deus que levanta, é Deus que sara, é Deus que salva, é Deus que transforma, e eu coloco diante de ti, Jesus, Pazinho querido, toma pelas mãos, Jesus, e dá vitória. Deus vivo, eu coloco diante de ti, Jesus. Eu sei que o Senhor é fiel, sei que o Senhor é poderoso para alcançar, com cordas de amor, Senhor, para alcançar essas vidas, meu pai. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, porque eu sei quem tem crido. Eu sei que o Senhor não falha, eu sei que o Senhor é Deus vivo, é Deus que socorre. O necessitado, Senhor, dá vitória a esta vida. Entra com providência, meu Pai, manifestando o seu poder. Jesus, tu és o Deus que não chega tarde. Eu creio no milagre. Eu creio, Senhor, no caroço que sumiu. Eu creio na infecção que foi embora. Eu creio, Jesus amado, que através da oração, o Senhor é aquele que manifesta o teu poder. Liberta do vício, Senhor, das drogas. O vício, Senhor, meu Pai, ó oh, Deus, do tabaco, Senhor, tu és poderoso para libertar, Senhor, do vício, Senhor, ó oh, Deus, meu Pai, aqueles que são, Senhor, neste momento, ó oh, Deus, vítima de obra de feitiçaria, eu sei que tu és poderoso para libertar da feitiçaria, Senhor, meu Deus, liberta, Senhor, da idolatria, da magia negra, tu és poderoso para lhe tomar pelas mãos, para libertar, Senhor, esta vida, meu Pai, que em que tem pensado muitas vezes, Senhor, estado no mundo, pensado nas coisas do mundo. Senhor, Tu és poderoso para abençoar, Senhor, para arrancar com braço forte, tirando do mundo e dando vitória Senhor, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Eu coloco diante de ti, Senhor, o necessitado, aquele que sofre, aquele que chora, aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, neste momento, desempregados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, Senhor, em desespero, Senhor, que só possa, meu Deus, enviar o anjo do socorro, meu Pai, neste momento, enviar anjos, meu Pai, para socorrer esta vida, para operar milagres, meu Deus. Eu me entrego diante de ti, Senhor. Eu sei, Jesus amado, que o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode, meu Deus, manifestar o teu poder, operar milagres, Senhor, maravilhas. Deus, eu entrego diante de ti, Jesus. Visita, Senhor, a irmã Terezinha ali na Bahia, o Jerônimo, Senhor, Deus, o obreiro da casa do Senhor, paizinho querido, os pregadores do evangelho, os pastores, meu Deus, eu entrego diante de Ti Aqueles que vão, Senhor, meu Deus e meu Pai Participar, Senhor, desse café de pastores Sábado ali no aterrado Eu apresento nas Tuas mãos, Senhor Cada pastor, são 200 pastores que estarão ali Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada pastor, dando a vitória, Senhor, aquele evento, Senhor. Use o pastor Elcio de Assis para falar conosco, porque somos carentes da Tua graça, do Teu poder. Queremos sim, Senhor, sentir a Tua graça. Queremos, Senhor, receber de Ti um milagre. Queremos, meu Deus, alcançar o sobrenatural. Só o Senhor pode nos dar graça, pode nos abençoar. Visita, Senhor, nesta hora, Senhor, todos os pastores que estarão, Senhor, participando, meu Deus, ali daquele grande evento, ali no aterrado, Senhor. Meu Deus, do dia 6, agora de novembro, às nove da manhã que o Senhor possa visitá-los, possa abençoá-los. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, tu és poderoso, para dar vitórias, meu Deus, para operar milagres, para manifestar a tua graça, para manifestar o teu poder, para falar ao coração, para, Senhor, entregar, Senhor, meu Deus, a vitória à sua família, à sua casa, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, Dá vitória, Senhor, e opera milagres, paizinho querido. Oh, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Tu és aquele que não falha. Eu apresento a Ti, Senhor, aqueles que estão, Senhor, talvez incomunicáveis, talvez sem, Senhor, meu Deus, um celular, talvez, meu Pai, numa situação difícil, talvez sem condições, meu Pai, de estar, Senhor, pedindo ajuda, mas precisa da ajuda. Tu és o socorro presente, Tu és aquele que pode, Senhor, assim, manifestar a Tua graça. E eu entrego nas Tuas mãos fortes, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é vivo, eu sei que o Senhor é, é poderoso, que o Senhor atende o coração, meu Pai, desta pessoa que está chorando, que está suplicando em favor do filho, em favor da nora, em favor da filha, em favor do esposo, da esposa. Meu Deus, entra com providência, meu Pai, nesta casa. Dá vitória, Senhor, neste comerciante, meu Deus. Entra neste comércio. Senhor, dá o escape, dá o livramento, meu Deus. Paizinho querido, dê condições, meu pai, tu és aquele que pode, Senhor, trabalhar de uma forma, Senhor, maravilhosa nesses corações, e eu me entrego nas tuas mãos, e eu creio, Jesus, que tu és poderoso, meu Deus, para abrir, abrir portas, para manifestar a tua graça, para encher do teu poder, paizinho querido, eu coloco diante de ti, em nome de Jesus... Eu apresento a ti, Senhor, porque sei, Senhor, que tu és fiel. Sei que tu és, Senhor, meu Deus, bem-aventurado, aqueles que confiam em ti, Senhor, porque tu não, é imutável, não tem sombra de variação. Tu és poderoso, meu Pai, tu és aquele invencível, Senhor, meu Deus, na peleja, tu és aquele que guarda, tu és aquele que pode, Senhor dá o livramento, Senhor, nessa cirurgia. Jesus, quantas pessoas que precisam passar pela mão do homem, pela cirurgia, mas eu bem sei que o Senhor é aquele que pode fazer a maior cirurgia, tu então, és aquele que pode curar, Senhor, da pelipsia. Senhor, tu és aquele que pode, Senhor, libertar esta vida para não andar mais, sendo dependente de remédios químicos, Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para livrar, Senhor. oh Jesus amado, eu entrego nas tuas mãos esta mãe, que não tem o, o privilégio, meu pai, de abraçar um bebê. Senhor, ele tem um o desejo de ser mãe. Abre a madre, Senhor toma o útero dela nas tuas mãos, talvez o homem já desenganou, o homem já disse que não tem jeito, o homem já condenou, já disse que não há, Senhor, saída, não há solução. Ah, paizinho querido, mas para ti há saída, para ti há solução, porque tu és Deus vivo o Senhor é Deus que não falha, Tu és Deus poderoso, e eu coloco nas Tuas mãos, Jesus, manifestando o Teu poder. Opera milagres, Senhor, Tu és Deus de milagres, meu Deus, visita nesta hora aquela mãe que está com bebê, Senhor, meu Pai, no ventre, que se encontra com problemas, Senhor, esta criança, vai cortando os laços de morte na vida dessa criança, vai trabalhando, Senhor, meu Pai, nesta pessoa, vai concedendo milagres, Senhor, vai dando, Senhor, meu Deus, o socorro espiritual, Jesus, eu entrego diante de Ti, Senhor, Tu és poderoso para abrir portas, meu Deus, Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para libertar, para dar, Senhor, o escape. E eu entrego diante de Ti, Jesus, da vitória. Visita neste momento os cantores evangélicos, visita, Senhor, os pregadores, aqueles que arriscam suas vidas pelos aviões, pelos ônibus, para levar a Tua palavra, Senhor. Corta os laços daqueles que são sinceros, aqueles que estão, Senhor, na Tua presença. Deus, eu apresento diante de Ti, Senhor, Senhor dá vitória a essas vidas, levanta, Senhor, o fraco, o caído, levanta aqueles que se encontram, Senhor, morimbundo, aqueles que se encontram, Senhor, meu Deus, sem expectativa, ah, Senhor, aqueles que não confiam mais, meu Deus, aqueles que estão dormentes espirituais, aqueles que estão mortos espirituais, ressuscita pelo teu poder, Tu és o Deus, meu Pai, que na tua presença, meu Deus, através da minha fé, Senhor, meu Deus, Tu és aquele que pode ressuscitar aqueles que estão, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma solução, de uma saída. Senhor, esta vida que precisa de uma resposta. Senhor, não sabe mais com quem pedir, não sabe mais o que falar, não sabe, Senhor meu Deus, com quem, Senhor, pedir ajuda, meu Pai, mas Tu és o socorro, Tu és aquele que ajuda, Tu és aquele que responde, Jesus dá vitória, responde esta vida pelo Teu poder santo, Senhor, eu entrego diante de Ti, Senhor, e eu creio, na manifestação do Teu poder, eu sinto a Tua presença, através da oração, através, Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento da Tua palavra, Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor é fiel e eu apresento diante de Ti, Jesus. Dá vitória, meu Deus, visita, Senhor, neste momento, meu Pai, os diáconos, presbíteros, Senhor, visita as irmãs, do ciclo de oração, Senhor, dê força às irmãs, meu Pai, para orar, para buscar, Senhor, dê força, meu Pai, aos locutores, Senhor, aos radialistas, Senhor, porque a responsabilidade é grande, meu Deus, que só possa usar, Senhor, com mão forte, com mão potente, para que teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas pelo teu poder. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, da vitória, meu Pai, Repreenda, Senhor, a fúria do adversário, meu Deus, contra as vidas, contra a massa jovem, visita os jovens, entra na vida dos jovens, liberta os jovens, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a massa jovem, Senhor, liberta os adolescentes, meu Deus, traga para a tua presença, separa para ti, Senhor, Entra na mente do jovem, Senhor. Purifica, Senhor. A mente do jovem. Eu coloco diante de ti, Senhor. Aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, aqueles que estão caídos, aqueles que estão de pé. Senhor, abençoa, dê vitória, dê o livramento. Toma nas tuas mãos, Senhor, os outros países. Visita a África, visita, Senhor, Portugal. Visita, meu pai, ó oh Deus, a Argentina. Os irmãos que estão ali, Senhor. Meu Deus, me acompanhando através dessa rádio. Senhor, através das redes sociais. Senhor, eu apresento nas tuas mãos, Jesus. Eu entrego a ti, Jesus. Tu és poderoso para abençoar. Dá vitória, Senhor, essas vidas, meu Deus. Opera milagres. Eu entrego diante de ti, Jesus. Tu és poderoso para fazer coisas grandes. Tu és poderoso para manifestar a tua graça... Jesus amado, levanta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na sarjeta, aqueles que estão na lana, aqueles que estão, Senhor, neste exato momento, talvez ali, sejam como zumbi, ali na Cracolândia, meu Deus, liberta essas vidas, levanta eles pelo teu poder. Eu coloco nas tuas mãos, Jesus, eu peço a ti, Jesus, dá vitória, entra com providência, meu Pai, dá escape, dá livramento a essas vidas, pelo teu amor, Jesus concorda de amor, Senhor, abra o chuveiro da graça, derrama, Senhor, meu Deus, o óleo da alegria na vida desta pessoa que se conta triste, meu Pai, dá, Senhor, alegria a ele, meu Pai, dá alegria a ela, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, dá vitória, meu Deus, entra com providência, Senhor, Jesus, a este comerciante, esta vida. Senhor, meu Deus, eu entrego diante de Ti, Senhor. Tu és poderoso, meu Deus, para abençoar. Meu Deus, além do que eu penso, além do que eu imagino, porque a Tua palavra diz que Tu és aquele que trabalha, tanto no querer, Senhor, como no efetuar. Senhor, dá o escape, Jesus, dá vitória. Opera, Senhor, milagres, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, vai sarando, vai tocando com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, vai, Senhor, visitando, Senhor, Ana Júlia, André. Senhor, visita neste momento a Ângela, visita, Senhor, o Antônio, visita neste momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Aguiar, eu apresento a Ti, Jesus, o Rafael, meu Deus, entra com providência nesses lares, nessas pessoas que me pedem oração, pelas redes sociais, vidas que me pedem oração, meu Pai. Jesus, pessoas que precisam estar de pé, que precisam alcançar o milagre, visita, Senhor, meu Deus, as crianças, Visita os adolescentes Visita, Senhor, aqueles que estão estudando Aqueles que estão, Senhor, meu Pai Ó Deus, fazendo cursos Fazendo faculdade Meu Deus, dê sabedoria Dê o um escape, Senhor, meu Deus Eu me entrego nas Tuas mãos Tu és aquele que pode, Senhor Fazer concluir este sonho Da casa própria Fazer concluir, Senhor, o sonho, meu Pai Da carteira de habilitação, do carro Meu Deus Tu és aquele que pode, Senhor, manifestar neste momento, Senhor, da vitória nesta hora. Meu Deus, eu entrego diante de Ti, Jesus, visita neste momento. Tu és aquele que conhece o sonho desta pessoa. Tu conheces Senhor, a fragilidade, o grau da sua fé. Meu Deus, dá vitória a essas vidas, Senhor. Eu entrego a Ti, Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha socorrer essa pessoa é necessitada, meu Pai, e vai dando, Senhor, a vitória, vai dando, Senhor, meu Deus, um milagre, Senhor, vem operar, Senhor, a maravilha, Senhor, neste lar, nesta casa, nesta família, Jesus visita os irmãos ali de Paraná, Senhor, tenha misericórdia, abençoa os irmãos ali, Senhor. Dá vitória às suas vidas, eu entrego a ti, Jesus. Visita nesta hora, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão em serviço, aqueles que precisam, Senhor, do milagre, aqueles que precisam alcançar de ti o sobrenatural. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Dá vitória, Senhor, meu Deus. Toma pelas mãos, Jesus, aqueles, meu Pai, que estão... Derramando lágrimas, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, Senhor, angustiados, aqueles que estão sem brilho, sem alegria, sem contentamento, sem esperança. Abra, Senhor, meu Deus, a mente, abra o coração dessas pessoas, meu Deus. Ajude eles na sua incredulidade, na sua fraqueza. Ah, Paizinho querido, só o Senhor pode ajudar na fraqueza, meu Deus, dá vitória a essas vidas, meu Deus, eu entrego a ti, Jesus, Tenha misericórdia, meu Pai, dá o descanso, meu Pai, necessário para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão, Senhor, meu Deus, doentes, meu Deus, espiritualmente, meu Pai, que precisam, Senhor, a ah, Deus de um amparo, precisam, Senhor Jesus, meu Deus, de um milagre, Tu és Deus do milagre, Tu és aquele que pode, Senhor, salvar aqueles que não é salvo, meu Deus, libertar aqueles que precisam de libertar, Expectações, meu Pai, eu coloco nas suas mãos, Jesus. Eu apresento a ti, meu Deus. Ah, Paizinho querido, Deus eterno, tu és poderoso para manifestar o seu poder, para conceder a vitória, para repreender, Senhor, a força do mal. Tu és aquele que pode restaurar, Senhor, vidas neste momento. Restaura, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que choram. Aqueles, meu Pai, que padecem, que sofrem, eu entrego nas tuas mãos, abençoa aqueles, meu Pai, que estão, Senhor meu Deus, pelas redes sociais, dê vitória a eles, eu coloco todos nas suas mãos e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.